Bom dia, mestre. Bom dia, meu filho. Qual é o teu nome? Adolfo. Adolfo de quê? Lopes Trindade. Você é buziano? Nascido na Praia de Ossa, onde começou a cidade de Búzio. Por que começou lá? Porque lá nós éramos onze famílias. Não tinha mais nada em Búzio, eram onze famílias que moravam na Praia de Ossa. De lá nasceu a cidade de Búzio. Sabia? Não sabia não. seu Daco era De lá ah, também. Seu Daco? É filho do lado, da Praia de Osso, seu Daco. Mirinho disse também nasceu lá. nasceu, Talvez. Não tenho muita lembrança não. Como é que era a vida de vocês lá na Praia dos Osso? Quando Essa tu era eu garoto? Eu vivo hoje. É. Pescar e comer e dormir. Não tem mais nada a fazer. Tinha luz elétrica? Não. Como é que era a iluminação? Nós tínhamos um motor aqui da. Na, aqui no, no campo aqui, numa casa que só dava luz até meia-noite. Das seis horas até meia-noite. E antes da usina? Antes da usina era lamparina. Tu pegou essa época? É. <risos> Peguei essa época? Rapaz, a, a nossa vida, pra tu ter uma ideia hoje, hoje qualquer um tem uma casa pra, pra viver, outro tem uma, um colchão caprichado que não doa nem a coluna. Nós na época para dormir era uma esteira no chão. Chão batido de barro. E comia o quê? Peixe. que? É Peixe. Peixe, banana, abóbora, aipim, é, batata, inhame. E aonde que vocês compravam isso? Não, a gente plantava, pô. A gente plantava pô. para pô, poder ter.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 Mas complicado mesmo Você era feliz e não sabia? A gente era feliz e não sabia Desde que a tal de Brigitte Bardot E a tal de Angela Diniz apareceu nessa cidade Acabou a cidade Pode crer no que eu estou dizendo Acabou a cidade Muita a, saudade então A cidade passou a ser é, Igual lá na Flórida Aquele que tem o gatilho mais rápido É que era o dono Hoje aqui em Búzio, quem é o gatilho mais rápido em Búzio, esse é o dono da, da terra. Tu tem quantos filhos, Adolfo? Eu tenho dois só. Não Eles fazem mais, o quê? Não quero mais do que dois. Eles fazem o que? Um trabalha nas escunas e o outro estuda. Estuda o quê? Estuda, eu não sei nem o que, que ele está estudando agora. esse é o teu barco? Esse é meu barco. Esse, esse é o meu barco. Já te deu muito sustento? Dá. Ah, é daqui que eu tiro sustento, para a família todinha. E tu pesca onde? Eu pesco aqui no mar tudo aí, ó. aqui por fora. Já pescou no Mar Novo? Já. Todo tipo de pescaria que o senhor me perguntar, eu já pesquei. Como é que era a pesca no Mar Novo? A pesca no Mar Novo, a gente vai para o mar, chega no pesqueiro, começa a fala para você, ó, pula no seu bote a gente tem uma abertura na borda assim a gente tira a abertura, bota você de bico você, você vai para dentro do bote e os outros empurram você Vá! se você cair lá dentro em, em pé tudo bem, mas geralmente cai virado tem que voltar para apanhar você você uh, sofreu algum acidente no Mar Novo? não, no Mar Novo não, mas já, já tive no mar né Foi na, naufraguei duas vezes em Itapuaçu, uma vez é, enfim, por aí é foto. Temporal, não vou contar que temporal a gente pegava o ano inteiro. Perdeu muitos amigos dos botes? Perdeu Não tem conta. E tá aí, a vida continua. Você, você é o cara que luta, luta, luta, morre um aqui com a outra ali, com a outra ali. você continua. Você continua, até chegar a tua hora. Quando chegar a tua hora você não vai fazer nada. Qual é o teu nome completo Adolfo? Adolfo Lopes Trindade.